E aí rapaziada, beleza? Muitos estavam esperando por esse vídeo aí E hoje está aí para vocês Vamos lá, vocês vão baixar o mod Vai vir no Winrar Vocês vão extrair Automaticamente vai criar esta pasta aqui Vocês vão abrir ela colocar aqui no canto E vão abrir a pasta do seu GTA Aqui está a pasta do meu GTA. O que vocês vão fazer? Vão abrir aqui o mod colocar perto no porta-malas e vai copiar simplesmente o mod Lowry e o Cleo. Copiar desse jeito e arrasta para a página, pasta principal do seu GTA. Simples, certo? Está instaladinho aqui. Já era. Agora é só abrir o GTA. Bom, o GTA abriu. Eu vou carregar ele pelo Dion. Que é o mod onde você pode criar as missões. Que é onde eu também uso, utilizo pra fazer os vídeos, beleza? Lembrando aí, rapaziada, deixa o like aí no vídeo, certo? E vamos lá, eu vou criar uma missãozinha aqui rapidinho. só que vocês podem ignorar, tá? Criar aqui o um jogador. Criar uns caras aqui da rota. Rapidinho. Enquanto eu vou criando, rapaziada... Queria deixar um recado aí pra vocês Pra quem não sabe Esse mod aqui Já existe Na verdade O nome desse mod aqui é Gang Reader Beleza Já foi postado na Mix Mods Porém Eu, eu criei a animação Beleza E também é possível vocês adaptarem as viaturas Para funcionar Com o mod Beleza Vamos lá, vamos para o, que, para o que interessa. Aqui eu tô com o normal, quando você joga você está com, com a gangue de vocês, né? Quem faz joga aí com os policiais, vai fazer uma gangue de polícia, vai pegar uma viatura. Calma aí. E aqui começa a brincadeira. Após vocês pegarem a viatura, vocês vão segurar a tecla. N, R, D Vai aparecer isso aqui O que vocês vão fazer? Cada slot É a posição que vai ficar O pedestre Ou seja, dá para adicionar até 6 pedestres nessa viatura Se eu quiser, entendeu? Mas no caso para ficar realista eu vou adicionar 2 Toda vez que vocês forem jogar Vocês vão ter que fazer isso A não ser que a viatura seja adaptada Para isso eu vou deixar o link na descrição Ensinando a como adaptar a viatura, beleza? Mas caso vocês não adaptem, vai ter que fazer isso toda vez que iniciar o jogo. Certo? Então vamos lá. Aqui eu vou definir para o primeiro slot. O primeiro assento, que vai ser no porta-malas. De um lado esquerdo. Então vamos lá. Vamos apertar a tecla Y. E aqui já vai aparecer um personagem ali. Vocês podem ver de laranja. Eu vou clicar aqui em editar. E vou escolher a terceira animação, que é City 2. Que é a animação que eu criei para ficar sentado com a mão para trás e vão apertar y. Aqui vocês vão escolher a posição que ele vai ficar. Ó. Ele tá para esquerda, para trás, direita, para frente. No caso que eu vou escolher para virado para esquerda, vou apertar y. Aqui vocês vão mudar a posição dele utilizando a tecla para pro lado, para cima. Ah não é só pro lado, rapaz. perdão, pro lado vocês vão definindo para onde vocês querem que ele fique. Mais ou menos a posição. Aqui, ó. Aqui já tá bom. Vou apertar confirmar. Beleza. Aí agora eu vou colocar para o segundo assento. Novamente, NRD. Segundo assento. Vamos lá, Edit. Terceira animação. E agora eu vou colocar pro... o virado para cá. Claro, direito. Vou. Colocar mais ou menos aonde ele vai ficar ali, ó. Ali já tá bom. Apertar Confirme. Pronto. O que, que vocês vão fazer agora? Vamos supor que tá lá ali, vocês abordaram o PDF, tá? Aí vocês querem que ele entre no porta-malas. O que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão parar a viatura. E vão segurar a tecla N e G. Depois vocês vão apertar apenas N e G. Pronto. O que vocês vão fazer? Simplesmente vai mirar no pedestre, ó. Pronto, ele já vai pro porta-malas. É... Vamos apertar esse aqui também, ó. Esse aqui já vai pro porta-malas, para um lado. eu quero esse aqui também, ó. Também então, vai para um outro. O outro lado. Um já entrou. Esse aqui bugou. Às vezes é normal isso acontecer. Vocês vão entrar na viatura. Aí vocês apertam de novo. NG. NG. Selecionar novamente eles. Se bugar, mano, é normal, rapaziada. É normal. Esse aqui vai ficar bugado mesmo. Então eu vou apertar esse aqui. então. Ó. Bugou. Mas como vocês podem ver, o personagem entrou na, na viatura normal. Pra ele descer da viatura que vocês vão fazer. Vou apertar a tecla G. Olha lá. e desce da viatura. Eu vou fazer novamente isso aí. Ó, vou fazer novamente com outros personagens. Ó, vou fazer com esses dois aqui, ó. NG. Ah, lembrando, rapaziada, tem uma certa distância, beleza? Pra fazer isso aí. Tem que ser perto. A criatura tem que estar tá perto, senão não funciona. É... deixa eu ver aqui esses personagens aqui vou fazer com esses aqui novamente olha que esses cara tá andando né vou fazer aqui rapidinho um já foi vai, vai. aí esse aqui também foi vamos ver se agora vai ó, ó um já foi aí os dois ó pronto tá os dois na viatura Olha ah lá, rapaziada, ó. Os dois estão na viatura, como vocês podem ver. Entendeu? Aí. Cara, esse cara fica na frente aí, foda. Fechou, beleza. Aí, vocês que eles saiam da viatura? Então vamos fazer o que? Vamos apertar a tecla G. Vocês podem apertar dentro da viatura ou fora da viatura. Aí, ó. Cada um vai seguir seu rumo aí, entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Gostou do vídeo, deixa o like. O download vai estar tá na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Tamo junto, é nóis.